Olá! Aqui é o Daniel para mais um vídeo de psicologia aqui no canal. Eu quero contar sobre um convite que eu recebi hoje, que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu tenho um amigo que ele estuda psicologia também, e durante vários dias, durante várias semanas, a gente sempre trocava ideia, na verdade eu já sou formado e ele ainda é um estudante, né? A gente sempre trocava ideia, eu compartilhava conhecimentos com ele, e hoje ele me mandou uma mensagem, ele me fez um convite para palestrar na faculdade dele sobre psicoterapia estratégica, que é uma das, das metodologias que eu aprendi na faculdade, na UERJ, e que eu uso com os pacientes, eu uso na minha vida, eu uso no dia a dia, enfim. Então, e é uma, uma metodologia que não é tão conhecida. É mais conhecida lá onde eu me formei, em outras faculdades não é tão conhecida. Então, por isso que ele me convidou para... Falar na faculdade dele Só que o mais bacana dessa história É que já fazia muito tempo que a gente não se falava Fazia meses que a gente não se falava, na verdade E eu fiquei muito feliz com o convite Porque, de uma certa forma, as conversas que a gente teve Foram marcantes para ele A troca de conhecimento que a gente teve foi marcante para ele E realmente tinha até esquecido completamente Que eu já tinha conversado sobre o assunto com ele Eu só me lembrei quando ele me, me mandou a mensagem, enfim, a gente começou a retomar aquele assunto. E aí o convite da palestra aconteceu. E o porquê eu tô contando essa história para você? E qual a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje? É que talvez uh, os conhecimentos que são importantes para você... Talvez, de, de tanto que você lida com eles no seu dia a dia, eles já se tornaram normais para você. Só que para outras pessoas, aquilo que você sabe talvez seja muito, muito incrível. Então, não banalize o próprio conhecimento que você tem. Compartilhe o que você sabe, fale. É, se valorize também. Imagine que aquilo que você sabe o quanto você estudou, o quanto você se dedicou para aprender o que você sabe. Então, é, realmente valorize o seu conhecimento. Não pense que aquilo que você sabe, que aquilo que você pratica no seu dia a dia, é algo normal. Às vezes é muito comum, pode ser um conhecimento, uma coisa muito comum para você, só que para uma outra pessoa pode ser algo incrível, algo fantástico. Então compartilhe mais aquilo que você sabe, fale é, com mais pessoas que estão começando na área, na carreira, sobre, principalmente na mesma carreira que você, sobre aquilo que você estuda, sobre aquilo que você já viu, sobre aquilo que você pratica no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai, vai estar aspirando, vai aspirar, muitas pessoas sem se dar conta disso, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava inspirando esse garoto, esse jovem, e eu sequer me dei conta disso. Eu só soube realmente com esse convite. Então, que você também possa fazer isso, que você também inspire mais pessoas no seu dia a dia, e que você realmente faça a diferença onde você estiver, beleza? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte e comenta também, a sua participação é muito importante. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e tchau, tchau!